Você aí já sentiu aquela sensação estranha de que parecia que tinha alguém te olhando? Ou não se sentiu protegido o suficiente dentro da sua casa? Talvez seja porque você precise fortalecer suas proteções. Então, nesse vídeo, eu trouxe pra vocês algumas ideias muito eficientes para proteger a sua casa contra energias, criaturas, seres, e entidades que possam te prejudicar de alguma maneira. Confere o vídeo. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Há alguns vídeos atrás, tinha respondido algumas perguntas de vocês e o Reita me pediu para fazer um vídeo ensinando proteções para casa. Então, esse vídeo é especial para você e para todo mundo que quer se proteger um pouquinho melhor. Existem várias maneiras muito simples, porém eficazes, da gente se proteger, criando pequenos feitiços e pequenos sortilégios dentro da nossa própria casa para impedir. De proteger de energias negativas, sejam de pessoas, sejam enviadas, sejam criaturas ou qualquer outra coisa que possa tentar tirar a sua paz dentro da sua própria casa então eu trouxe algumas ideias para vocês mas antes de eu passar os feitiços para você, muito importante se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e comenta aqui embaixo se você tem o costume de fazer proteções para sua casa a primeira ideia que eu trouxe aqui para vocês são sinos de bruxa O que que são sinos de bruxa são objetos que façam barulho podem ser pequenas sinetas guizos sininhos e até mesmo aqueles chama, chamadores de vento que ficam nas janelas se você tiver aí na sua casa um chamador de vento ou um sino né desses que ficam pendurados você pode consagrar ele para que ele impeça as energias negativas de entrar na sua casa e cada vez que ele tocar ele purifique o ambiente onde ele está certo mas também tem uma maneira muito legal de você fazer um sino que eu vou ensinar aqui para vocês utilizando guizos para essa proteção, você vai precisar de alguns guisos, fios, miçangas e materiais de decoração. Chame os seus deuses de cultos, aliados mágicos e seres que você costuma trabalhar neste momento para te ajudar a fortalecer essa magia. E monte ou três, sete, nove ou treze fios enfeitados com guizinhos em cada uma das pontas deles. Deposita nesse momento a energia da divindade que você chamou, assim como de todas as outras criaturas, para esta magia. Imagina, mentaliza toda a proteção que você deseja nesses sinos e recita o seguinte encantamento: Faça essa magia. Presta a casa a proteger, de toda pessoa, ser e criatura, que queira dano me trazer. Toque, toque, sino pequenino, e afasta a negatividade com o seu tino. Sibile, sibile, pequenino, purifique a negatividade, pequeno sino. Tilintar, tilintar, tilintar. Abençoe essa casa com proteção e alegria, toda vez que soar. É isso, né? faz ali, monta o seu guizinho bonitinho encanta ele desse jeito que ó Vai ser tiro e queda. Coloca pendurado nas portas, nas entradas da sua casa, no portão, pendurado na janela e em passagens de energia. Se você quiser, você pode encher a sua casa inteira com esses sinos de bruxa. O mais legal dessa técnica é que além dela proteger, ela também purifica o ambiente com o toque dela. Você pode também, se você quiser, colocar na sua consagração energias, é, chamar energias junto com o som do sino. Então, incluindo proteção e purificação, ela pode depositar bênçãos nos ambientes onde ela está. A próxima ideia que eu trago pra vocês são as pedras de bruxa. Essa ideia, elas, ela compõe em utilizar pedras para você depositar nelas energia de proteção. Normalmente, a gente utiliza no mínimo quatro pedras, onde a gente coloca nos quatro pontos da nossa, do terreno da nossa casa, para impedir que as energias entrem. É como se fosse uma gaiola de pedras para proteger. A ideia é que você pegue cristais que você goste, que para você tragam esse significado de proteção, e coloque, desenhe nesse símbolo, ou consagre essas pedras com a energia que você quer chama os deuses, traz a energia de proteção que você deseja programa as pedras de proteção, certo? e depois deposita pela casa ou pelo cômodo onde você tá é muito comum as pessoas utilizarem aquelas pedrinhas de jardim e colocarem runas específicas de proteção nelas também funciona a ideia é que você utilize as pedras ou os cristais para poder fortalecer a sua casa criando uma barreira, um escudo de proteção não precisa ser em volta da sua casa você pode fazer, por exemplo, só no seu quarto, mas como a ideia é proteção para casa, você pode colocar em volta do terreno da sua casa que vai te proteger. Outra ideia muito legal para proteção da sua casa é utilizar espelhos. Você pode comprar aqueles espelhinhos pequenininhos em lojas, enfim, de um real por aí limpar esses espelhos e consagrar esses espelhos para que eles reflitam todas as energias, forças e coisas negativas que possam desejar entrar pela sua casa e você coloca nas portas ou na entrada da casa para que quando as pessoas entrem na sua casa deem de cara com o espelho já reflitam qualquer energia negativa que essa pessoa estiver trazendo com ela para fora da sua casa espelhos são ótimos aliados mágicos dá para fazer muita coisa além disso isso é só uma pequena coisa perto do que dá para fazer com o espelho, tá? mas... É uma ideia interessante para trabalhar a proteção dentro de casa. Uma outra ideia é você trabalhar com runas ou símbolos de proteção. Podem ser runas nórdicas, runas draconianas, podem ser runas das bruxas, podem ser sigilos que você cria especificamente para isso. A ideia é que você transcreva esses sigilos e essas runas pelas paredes ou pelas pelas portas e janelas da sua casa. Você pode montar uma sequência de símbolos é, que você acha interessante e você pode desenhar um por um com uma tinta é, que não vá aparecer ou se você quiser que apareça, você pode utilizar qualquer outra tinta. É legal você fazer com limão, você pode pegar um limão, espremer um limão e, e desenhar ela com limão, porque o limão ele já tem essa energia também de banimento. Você pode utilizar leite, o leite também, faz isso. E até mesmo a sua própria saliva porque a sua saliva também é um demarcador de território, eu até diria se você quiser, é um pouco nojento, mas magicamente falando, a urina também marca território então você poderia fazer com urina mas eu acho que não seria muito interessante você pegar o seu xixi e ficar passando pelas portas e janelas da sua casa, até porque o cheiro não ia ficar muito agradável então a ideia é que você faça com ervas, é, com infusão de ervas ou com limão, esses desenhos ou se você quiser, ou não tiver problema que eles apareçam fazer com tinta mesmo ou caneta permanente, mas eu recomendo que seja escondido, a ideia é que as proteções das pessoas não saibam, né? Então... É, pensa aí como vai ser melhor para você. Outra ideia muito legal e que as pessoas subestimam muito são as mandalas. Sabe aquelas mandalas que a gente compra livrinhos e pinta? Você pode pegar uma mandala que você goste, que você sinta que a movimentação do desenho te traz a sensação de proteção e você pode colorir essa mandala entoando palavras de proteção, colocando pensamento de proteção, chamando os deuses, criaturas e aliados mágicos que você costuma trabalhar e posicionar a energia deles ali naquela mandala e colocar essa mandala guardadinha no canto das portas ou visualmente até para as pessoas verem. Você pode fazer uma mandala também num CD num vidro, em alguma, alguma superfície que fique bonita ou comprar uma mandala daquelas que você pendura de enfeite e encantar essa mandala para que ela reflita e transmute toda a energia negativa que possa estar naquele ambiente as mandalas elas têm essa energia ressonante, então elas podem não só refletir, banir, sumir com aquelas energias ou transmutar, certo? Então dá para você utilizar mandalas para esse tipo de trabalho mágico também. A próxima ideia são as agulhas ou lâminas de bruxa, tá? É, normalmente elas são, é, são estacas de, de, de madeira ou estacas de, de ferro, que pareçam agulhas grandes. E na ponta tem vários cristais, é, para que você enfinque também, tipo, ao redor da sua casa. Mas você pode fazer, ó, com, com, essas, com esses... É, como é o nome disso? Agulha. Não, alfinete. disso aqui é alfinete. Você pode fazer com alfinetes, tá? Você pode pegar os alfinetes, porque alfinetes são lâminas e lâminas têm esse poder de proteção, né? E você pode consagrar esses alfinetes para que eles tragam proteção para sua casa e esconder eles é, em cima da porta, em cima da janela, dos ambientes que você quer proteger. Então você pode chamar os seus deuses de culto e você pode trazer essas energias para esses alfinetes. Então, as consagre dizendo. Essa proteção eu faço neste momento Estabelecendo o meu mágico intento Das profundezas da terra instauro essa proteção Pelos tufões e tornados concretizo esta intenção Com magma quente firmo esta invocação Pelos grandes maremotos me protejo então É só você colocar as agulhas ou os alfinetes em cima Escondidinha de portas e janelas pela sua casa toda Bom, essas foram as quatro dicas com relação à proteção para casa. É, coloquei aqui dois encantamentos que eu já fiz e que funcionam muito bem, tá? São testes que eu já fiz. É, espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida ou se vocês quiserem mais um vídeo com relação à proteção, eu adoro fazer e trabalhar com proteções, gente, sério. Então, eu tenho muitas ideias e muitas dicas com relação à proteção mágica. Então, se vocês se interessarem e quiserem mais, comenta aqui embaixo que eu quero mais, Cedra, que me traz mais proteção pra casa, me traz proteção pessoal, me traz proteção porque vocês quiserem que eu monto um vídeo pra vocês com relação à proteção, certo? E então muito obrigado por ter me perguntado que toda vez que vocês me pedem alguma coisa, vocês estão me ajudando a trazer conteúdo pra vocês, não é mesmo? Porque um canal não se faz sozinho então, quem quiser perguntar ou tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar esperando, tá? seu comentário. Muito obrigado por terem me assistido até aqui, não se esqueça de deixar o seu like pra fortalecer ainda mais a nossa energia. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!